Muito boa tarde a todos e a todas, hoje sem constrangimentos, sem os constrangimentos técnicos de ontem, muito obrigada pela vossa presença, pelo vosso interesse em participar neste ciclo de webinars, hoje é o segundo webinar um, deste ciclo de 13, webinars promovido pela equipa do arquivo.pt, que uh, creio que a maioria dos participantes que aqui está já, já conhece de ontem, isto porquê? Porque ao contrário do que... Uh, um, comunicámos com todos através de e-mail, a sessão acabou por ter lugar, porque entretanto foram resolvidos os problemas técnicos que impediam, uh, por e simplesmente, a realização do, uh, da sessão. Uh, portanto, a dada altura, a equipa uh, do arquivo.pt verificou que Dizer, e, hum, e, portanto, optou e bem por manter a transmissão da sessão, ainda que numa versão um bocadinho mais compactada. Para todos os que não puderam assistir, há, há duas hipóteses. A sessão foi gravada e, portanto, vai ser partilhada pela equipa do arquivo.pt durante a sessão de hoje, através dos links que serão colocados no chat, e uh, também uh, um, através da possibilidade de participar numa nova edição desse webinar uh, que será depois numa data aqui que a equipa do Arquivo.pt dará, portanto uh, quem tiver interesse em revisitar através da gravação ou de uh, participar uh, em direto poderá fazê-lo, uh, pelo sucedido as nossas desculpas, esperemos que uh, compense agora o tempo que estão aqui connosco e que os próximos webinars decorram sem problemas. Eu, muito brevemente, para não, para não roubar tempo aqui à equipa do Arquivo.pt, começaria só para recordar que este ciclo é da iniciativa da, da própria equipa do Arquivo.pt, que tem desenvolvido alguns projetos com a, com a Direção-Geral de Património Cultural e nesse âmbito transmitiu-nos a, a sua vontade de alargar a colaboração com a DGPC, abrangendo a área dos museus, portanto, podendo divulgar quer o serviço, quer as ferramentas existentes para a preservação da memória digital, também dos museus, portanto, a área dos museus. E nós acolhemos, desde o início, com, com, com muita expectativa e cientes de que, Uh, sendo a presença online dos museus tão importante para a comunicação com os seus públicos, que seria uma matéria que, de facto, acabaria por uh, uh, ter o seu interesse, no todo ou em parte, um, para, para, para, para as suas equipas. Portanto, pareceu-nos fazer sentido esta colaboração com o arquivo.pt, por um lado, para sensibilizar os museus para a importância da temática e depois também para dar ferramentas um, para o fazer, nomeadamente para preservar a sua própria memória institucional o que eh, faz todo sentido, sendo os museus também, por definição, casas de memória. Como sabemos, durante esta longa pandemia, foram vários os museus que aproveitaram para reconfigurar ou mesmo para relançar os seus próprios websites, tornando-os mais acessíveis e interativos. Alguns destes projetos contaram mesmo com o apoio do, do Programa de Apoio eh, a Museus da Rede Portuguesa de Museus, que é o um, Outros Também sabemos que outros museus... Eh, eh, que a presença de outros museus na web está ainda muitas vezes associada ou incluída nos websites das suas das páginas, tanto das suas tutelas, não é verdade? Guardarão ainda por websites autónomos, mas seja como for, seja numa perspectiva retrospectiva ou para preparar uma mudança futura, parecemos que seria oportuno de facto dar a conhecer as ferramentas que existem para poder também acertar este caminho de preservação da memória digital. Uh, como terão visto no programa, eu, portanto sintetizando, ele é composto por três webinars, hoje, hoje estamos aqui no segundo, uh, e uh, terminaria, antes de passar aqui a palavra à equipa de, do Arquivo.pt, com uma informação de ordem prática uh, e um pedido. A informação uh, é neste sentido, uh, está prevista a emissão de certificados de participação, portanto, quem depois uh, quiser é só enviarmos um e-mail, para uh, aquele e-mail geral de formação RPM, o meu colega João Fernandes depois fará também o favor de lembrar aqui no, no chat o, esse, esse e-mail, nós emitiremos esses certificados de participação. O pedido é este, no final da sessão vai ser uh, também uh, disponibilizado um formulário de avaliação, uh, que nós pedíamos só mais um ou dois minutos depois da vossa, uh, da vossa paciência e da vossa atenção, um, uh, com o objetivo de o preencherem e submeterem, para nós é muito importante, são muito importantes estes instrumentos e pedimos, de facto, a vossa disponibilidade para esse efeito. O meu colega também, João Miguel Fernandes, ficará uh, no final a apoiar eventuais questões que possam surgir sobre... Uh, o preenchimento é muito simples, mas de qualquer das formas há sempre dúvidas e nós cá estamos também para ajudar. Uh, Resta-me agradecer mais uma vez a vossa presença, o vosso interesse, a vossa participação e a paciência também para com, este, para com estes constrangimentos técnicos que tivemos. Agradecer muito uh, a iniciativa e toda a colaboração da, da equipa um, do Arquivo.pt e passar a palavra, então, aos colegas, não sei, agora talvez o engenheiro Daniel Gomes, doutor Ricardo Vazil, ou então já o próprio orador, doutor Pedro Gomes, a palavra é vossa. Muito obrigada. Posso só dizer olá a todos e agradecer mais uma vez esta oportunidade, e sem mais longa, penso que podemos passar a palavra ao Pedro Gomes para que ele comece a sua apresentação. Força, Pedro, o microfone é teu. Obrigado, Daniel. Vou aqui partilhar aqui o meu ecrã. Conseguem ver um ecrã? Sim, estamos a ver o ecrã. Ok. Então, boa tarde a todos. O meu nome é Pedro Gomes. Faço parte da equipa do Arquivo.pt e sou responsável pelas recolhas dos websites no Arquivo.pt e vim aqui apresentar o segundo webinar, bem publicar para bem preservar. Antes de começar este webinar, queria apenas fazer aqui um pequeno resumo do primeiro webinar para as pessoas que estiveram cá ontem e, se calhar, alguma introdução ao arquivo.pt para quem não teve muito primeiro webinar. Gostava apenas de começar com a primeira frase, que é 80% das páginas da web desaparecem ou mudam passado apenas um ano. Cada vez mais as pessoas estão a fazer mais conteúdo na web do que noutras plataformas. E, como nós também temos bibliotecas para preservar nossa memória em papel, é necessário também uma ferramenta para preservar a nossa memória da web e foi por isso que foi criado o arquivo.pt. O arquivo.pt é um arquivo da web, um arquivo digital da web portuguesa e de interesse português e tem várias ferramentas. Uma delas é é possível pesquisar textos, como é o caso. Alguém pode pesquisar José Saramago e não encontra resultados que podem ser úteis à sua pesquisa. Também é possível pesquisar imagens. Podemos também pesquisar aqui também por José Saramago e vemos resultados de imagens preservadas dentro do arquivo.pt como também podemos ver o histórico do endereço como é o caso do exemplo do património culturalgovpt que nós temos versões desde 2013 até aos dias de hoje. Algo também interessante analisar no arquivo.pt é a evolução da página ao longo do tempo. Vocês conseguem ver o vosso lado esquerdo a versão arquivada de 2013 do patrimônio culturalgov e do vosso lado direito conseguem ver a versão que está atualmente disponível na, na internet. E podem ver a evolução que houve nas imagens, na, na estrutura da, da página e como a internet foi evoluindo. Este e agora fim... gostava apenas de explicar um bocadinho o funcionamento do arquivo.pt. O arquivo.pt tem... Três grandes processos. O primeiro é a recolha da informação, a recolha dos websites. Depois temos um processo de armazenamento e processamento da informação. E por fim, temos um processo de reproduzir os conteúdos armazenados ao utilizador. Neste webinar vou apenas focar-me aqui na parte da recolha, que a recolha é feita através de um robô de software, ou seja, é um programa de software que faz a recolha por nós, e este robô, posso, posso uh, representá-lo como esta arninha que vocês podem ver aqui no ecrã, e ele simplesmente recebe um website e vai guardar esse website uh, na sua fila. Então o que é que ele faz? Ele recebe um website, neste caso recebeu o site.pt barra index.html e vai processar essa página a ver se existem outras páginas. E neste caso, ele guarda esta página e, e diz que encontrou o log.gif e também encontrou o about.html. E quando ele encontra estes conteúdos, ele guarda numa fila para depois guardá-los numa segunda iteração. Passando agora à segunda iteração, ele guarda o log.gif e também vai fazer o mesmo processo com o about.html. Vai guardá-lo e vai ver se existem outras páginas dentro desta dentro do about.html e neste exemplo eu encontrei contactos e a localização que depois todo este conteúdo é, é guardado dentro do arquivo.pt e por fim depois de guardarmos os conteúdos fazemos a reprodução a, a reprodução das páginas contudo nem sempre corre bem e existem páginas que não são bem preservadas como este o caso este exemplo do diário de notícias Não, a, peço desculpa do público que não ficou bem guardada por falta de elementos. E aqui neste webinar vou apresentar sete recomendações para publicar informação preservável. A primeira recomendação é identifique corretamente a data de publicação. O arquivo PT grava páginas que estão, uh, em que estão na live web no momento em que é gravado. E neste exemplo vocês podem ver é uma notícia do observador sobre o Charlie Herdot, o ataque, em França. E podem ver que nesta notícia não existe nenhuma referência à data de publicação. Apenas é referido que uh, está atualizada, mas não diz quando é que foi publicada esta notícia. E como podem ver, o Arquivo PT só conseguiu guardar esta página dia 8 de janeiro de 2015. Contudo, este ataque ocorreu dia 7 de janeiro. Ou seja, se uma pessoa quiser fazer um trabalho de investigação no arquivo.pt, não sabe se esta notícia foi dia 7 de janeiro, no dia do próprio ataque, ou se foi uma notícia posterior ao ataque. Por isso é sempre recomendado uh, identificar corretamente a data de publicação, como é o caso do, do site do Diário de Viseu, em que existem várias referências à data de publicação das notícias. A segunda recomendação é uso corretamente o protocolo de exclusão de robôs. Este protocolo uh, é uma ferramenta que os donos dos websites têm para falar com os robôs de software. E o que é que é este protocolo? Este protocolo é para são normas que os robôs devem seguir quando estão dentro do vosso site. E como é que nós podemos definir este protocolo? É simplesmente um fecheiro de texto que está no vosso site. Neste exemplo eu usei o exemplo da Câmara de Lisboa, que é o endereço lisboa.pt e nós acedimos a este protocolo através do link lisboa.pt robotstxt e é simplesmente um fecheiro de texto com uh, normas que o robô deve seguir e normalmente os robôs bem comportados seguem estas normas à letra. O que é que diz este, este, este fecheiro de texto? Isto diz que qualquer agente, qualquer robô de software, vou ter aqui umas três, qualquer robô, não permite ir a este endereço, ao type, e também não permite ir ao type 3 SRC. Então está a dizer ao robô que, não, que nós não permitimos que o robô entre dentro deste, desta página ou dentro desta pasta. Isto dá alguma liberdade às pessoas que são donas de websites de fazer restrições ou não aos robôs de software. E também tem outras ferramentas, como o caso do sitemap, trazindo para português ao é mapa do site, onde tem uh, o mapa do site, neste caso do Câmara de Lisboa. Então o que é que o nosso robô de software faz? Ele primeiro acede a este fecheiro, memoriza quais são as regras que deve seguir e que não deve seguir, e só depois numa segunda fase é que vai recolher a página, neste caso, a Câmara de Lisboa. Um exemplo que eu queria dar é, é, é do site do, do Diário de Notícias, como era em 2016, como podem ver, tem imagens, tem estrutura, tem texto. Contudo, quando fomos ver a pressão preservada no arquivo.pt, faltavam elementos, faltavam as imagens, as cores, o dinamismo da, da página. E, pois, depois de uma investigação feita por nós, conseguimos perceber que o protocolo de exclusão de robôs do Diário Notícias estava mal configurado, porque, como podem ver aqui do, no canto inferior direito, que o, o, o protocolo de exclusão de robôs não permitia que o, o, o robô de software acedesse às pastas de scripts e CSS. O que é que são estas pastas? explicando assim muito, muito brevemente. Um site é feito de código e existem três grandes componentes de um site. é O HTML, onde está aqui este texto que nós conseguimos guardar. Depois temos os scripts, que é onde os, as pessoas do site conseguem fazer as animações das imagens, as imagens a pular. E depois temos o CSS, que é onde os, as pessoas do site colocam as cores. Por exemplo, as notícias eram um botão com a cor azul. Eles colocam neste fecheiro a cor azul para definir este botão. Como nós não conseguimos aceder a, estes, a estas pastas, nós não conseguimos recolhê-las. Isto é, uma, é um ponto negativo para a, preva, para, a, para a preservação do website. Contudo, não é só para a preservação do website. o aqui também tirei um excerto do blog da Google que diz que não permitir a recolha dos fecheiros JavaScript ou CSS através do fecheiro robots.txt, ou seja, através do protocolo de exclusão de robôs, afeta diretamente a renderização e indexação dos conteúdos do site, o que pode resultar num baixo ranking de pesquisa. O que é que isto quer dizer? A Google também tem um robô de software e ela vai aos sites perceber se os sites estão a ser bem tratados ou não. Se ela vê que não consegue ceder às imagens, não consegue ceder ao a, a, a alguns componentes, Ela, a Google pensa que este site está mal cuidado, logo vou baixar o ranking de pesquisa. Por exemplo, se alguém pesquisar por património cultural, o site do, do governo provavelmente pode aparecer numa posição inferior se não tiver estes elementos, por isso isto é um, um alerta para todos nós que temos websites. Outro exemplo que eu queria mostrar é também da Beon que também está dentro da FCCM e da FCT, que como podem ver, nesta versão preservada de 2009, existem falhas aqui nas imagens. Aqui uma falha, muitas falhas de imagens. E nós também tentámos perceber qual foi o problema da recolha, da preservação deste website e concluímos que uh, muitos websites são feitos através de sistemas de gestão de conteúdo, como o caso do WordPress, o Drupal. O, o Joomla, entre outros. E, estes, uh, e, e estas plataformas já têm a exclusão de robôs pré-definida, uh, para dar menos trabalho ao utilizador. E como podem ver aqui, na, neste fecheiro da exclusão dos robôs, diz aqui, disallow image, ou seja, não é permitido aceder às imagens. E foi esta linha que levou a que nós não conseguíssemos Recolher e preservar as imagens do site tbon.pt. Nós tentámos resolver este problema e conseguimos recuperar muitas das imagens deste website. Contudo, como podem ver, nem todas conseguimos recuperar. Por isso, se quiserem permitir o acesso ao arquivo.pt para recolher devidamente o vosso website, basta colocar naquele fecheirinho de texto uh, esta, este, esta, esta, este texto e o gente arquivo-webcrawler diz a vazio. Isto vai permitir que o arquivo .pt preserve corretamente o vosso website. Outro exemplo que eu também queria mostrar é que, por exemplo, o caso do património culturalgovpt não tem este protocolo definido. Não é mau, não é bom, mas acho que devia ser definido para que uh, os robôs tenham a percepção do que podem ou não fazer no vosso website. Passando agora para a terceira recomendação, que diz que utilize o um endereço para cada conteúdo. Agora, muitos dos websites que são agora criados têm informações escondidas atrás de formulários, como é o caso do ISCTE. Se nós, se nós pesquisarmos por bolsas, vamos conseguir aceder a vários documentos, a vários PDFs. Contudo, um robô de software não faz pesquisas não interage com o website. Por isso, nós não conseguimos recolher esta informação, estes, estes PDFs. Estes PDFs nunca vão ser privados no arquivo.pt por causa de, de, dos conteúdos estarem escondidos nos formulários. Como é o caso do exemplo que eu tinha mostrado anteriormente, do nosso, da nossa arminha, que quando chega ao formulário já não vai, não vai ter que conseguir acesso a estes conteúdos. Por isso, uma recomendação que nós damos é que façam o um mapa do vosso site. O, mapa, o que é o é um mapa do vosso site? É simplesmente uma página que mostra todos os conteúdos do vosso, do vosso website. Isto vai melhorar uh, a preservação do vosso website, por parte, neste caso, do arquivo.pt. Vai melhorar a usabilidade das pessoas. porque Existem pessoas que fazem queries ao vosso website e não conseguem encontrar a informação que pretendem. E com este mapa do site, vocês vão ajudar essas pessoas que não conseguem utilizar as, as palavras corretas, a encontrar a informação que eles necessitam. E por fim, também vão melhorar o vosso ranking do vosso site, porque a Google também vai ter acesso a esta informação. Isto é como se fosse três vitórias. A vitória de preservar bem o vosso website, a vitória de as pessoas que estão no vosso site terem uma melhor experiência dentro do vosso website e também por parte do, do ranking da Google. A quarta recomendação é mantenha o mesmo endereço ao longo do tempo. A quebra do histórico, devido à mudança de endereço, pode provocar quebras na história, por exemplo, no arquivo.pt. Existem sites que mudam de, de domínio, mudam de nome, e este histórico perde-se ao longo do tempo. E isto pode ser uh, pode não ser benéfico para alguns websites. Por exemplo, temos aqui uma notícia do Cavaco Silva, de 2007, em que referia aqui a foto do dia, que estava a apontar para o público.cliques.pt. Este site já não está em cima, era o antigo domínio do público.pt, e agora dá um erro muito feio ao utilizador. Então, o utilizador queria ir ao público e não conseguia. Como é que nós podemos resolver esta situação? Basta apenas fazermos um redirecionamento da página. Ou seja, tinha aqui um exemplo da Câmara de Lisboa, em que a Câmara de Lisboa antes era designada por cmm-lisboa.pt e agora é lisboa.pt. Contudo, este domínio também foi redirecionado para lisboa.pt. Ou seja, todas as citações ao lisboa.pt vão sempre redirecionar para Lisboa.pt. Isto torna o vosso site com muito mais acessos de utilizadores antigos. Outra, outra recomendação que eu dou é manterem o vosso domínio, porque a internet está cheia de, de, de hackers que podem criar o vosso domínio para coisas maliciosas. Um dos casos que eu quero aqui mostrar é do Viva Praia, que era um site muito conhecido em 2005, que tinha todas as informações das praias, das bandeiras azuis, de como é que nós devemos comportar-nos na praia, proteções na praia, como nós devemos comportar-nos no mar, entre outras informações bastante úteis. Contudo, este domínio ah, deixou de ter suporte por parte da, da instituição e eles próprios venderam o seu domínio. E ao venderem o vosso domínio, Qualquer pessoa na internet pode comprá-lo. E foi o que aconteceu em 2021. Uma empresa chinesa uh, comprou este domínio e agora tem o seu website alojado aqui a querer vender em máquinas uh, de produção industrial. E aqui conseguem ver aqui a diferença na mudança de, de categoria, na mudança de domínio. Este aqui é um exemplo simples. Mas imaginem que agora o, o cultural.gov.pt uh, vendia o domínio e, por exemplo, uma, uma empresa de pornografia comprava o domínio. Porque aquele domínio tem tantos acessos, porque o patrimonio cultural é uma entidade bastante reconhecida e alguma pessoa podia comprar para fazer um site malicioso. Por isso nós sempre recomendamos que mantenham os vossos domínios antigos. Na quinta recomendação é, utilize formatos adequados para a preservação. Antes, há uns tempos atrás, era muito utilizado o Flash. O Flash era uma ferramenta que todos os websites tinham e que era necessário sempre instalar novas versões de, na parte do utilizador. Havia pessoas que não conseguiam instalar e aparecia sempre esta mensagem estranha e feia que é, uh, esta ferramenta já não é suportada. E havia sempre esta... há pessoas que conseguiam aceder, outras pessoas não conseguiam aceder e não era bom para o utilizador ter estas mensagens de erro. E já em 2000, uma pessoa chamada Jack Nelson, que é quem inventou o conceito de usabilidade na internet, já em 2000, ou seja, há 22 anos atrás, já aí dizia que esta ferramenta, o flash, quebrava os princípios fundamentais de interação na web. E como agora sabem, a Google já veio a, a, a público a dizer que já não vão suportar mais esta te tecnologia e que os websites com esta tecnologia vão ser encerrados. Por isso, nós aconselhamos que escolham formatos com condições de licenciamento, que permitem a sua utilização, normas emitidas por um organismo oficial, o W3C, que é o www Consórcio. Escolham formatos documentados abertamente, através de uma especificação pública, e que sejam lidos e escritos por múltiplas plataformas de software, incluindo código aberto. E, claro, que sejam amplamente usados pela comunidade. Que tipo de formatos podemos utilizar? É o caso do HTML, o Open Document Text, o PDF o PNG para imagens, o JPEG para imagens e para o vídeo a extensão AVI. Outras ferramentas que não são tão adequadas para a preservação são, por exemplo, o Microsoft Word, em que o dono é a Microsoft, o caso do Flash, o caso do Photoshop e no caso do vídeo também o Windows Media Video. A sexta recomendação é utilize metadados para descrever os conteúdos. Aqui neste exemplo que eu queria vos mostrar é uma página já de 1997 que está bastante bem redigida. É interessante de, de ler, mas nós não conseguimos perceber quem é que é o autor desta publicação, qual é que é a data de publicação, não temos nenhuma informação. E se alguém está a fazer algum trabalho, algum trabalho de investigação não consegue a perceber se esse conteúdo é fidedigno digno ou não. Por isso, nós consideramos que é fundamental as pessoas colocarem metadados nas suas publicações e nos seus websites. Como é que o podem fazer? Podem utilizar uh, o Dublin Core, que é um esquema muito usado de metadados, que ajuda a descrever os vossos objetos, as vossas páginas, as vossas imagens, os vossos vídeos. E aqui um exemplo que vocês podem colocar no vosso website, aquelas pessoas que têm um bocadinho mais de informação de, de documentação técnica, em que podem colocar estas tags em que o criador foi Daniel Gomes, a data criada foi 2009 de, de agosto e a data modificada foi em 2009, em novembro. Esta informação resume e enriquece os seus conteúdos dos vossos websites. Como é que vocês podem fazer isto no Wordpress? Sempre que vocês, por exemplo, adicionam uma imagem, têm sempre por baixo a possibilidade de adicionar estes metadados, como é o caso do texto alternativo, uma legenda e a descrição da imagem. E, e esta informação é fundamental para, para as pessoas perceberem o que é que esta imagem significa. E também os computadores consomem esta informação. Um dos exemplos que utiliza estes metadados é, por exemplo, a pesquisa de imagens. Porque quando o utilizador pesquisa por um texto, ele está à espera de uma imagem. Mas, como sabem, é muito difícil comparar texto com uma imagem. Porque a imagem é complexa, é pesada. Por isso, o que é que nós fazemos, o arquivo .pt e também a Google, é compara texto com a descrição da imagem. E é vocês podem ver neste exemplo. Quando eu pesquiso para o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, aparecem António Costa como Medina, porque a descrição destas imagens tem como texto Presidente da Câmara de Lisboa. Outra ferramenta que também usa estes metadados são ferramentas de leitura de sites. Como sabem, existem pessoas que têm dificuldades uh, visuais e que utilizam ferramentas que leem o website à pessoa. Esta é uma delas, em que passa pelo vosso website e faz uma, uma transcrição do vosso website para texto, que depois lê ao utilizador com dificuldades visuais e lê estes metadados das vossas imagens, como por exemplo. Por fim, queria apenas apresentar a, a última recomendação em dois passos. O primeiro passo é sugerir o um site para ser preservado, em que existe um formulário gratuito e simples em arquivo.pt barra sugerir, em que vocês podem sugerir um website para ser preservado, sempre que é criado ou descoberto. E o arquivo.pt faz recolhas trimestrais ou até mesmo diárias do vosso website, consoante uh, o próprio website. Por que é que é importante sugerir o vosso website? Porque também ajuda a vocês publicarem corretamente a informação na internet. Porquê? Porque o arquivo PT também tem uma outra funcionalidade, que é o arquivo PT 404, que é quando uma pessoa vai ao vosso website à procura de uma certa determinada informação e encontra uma página a dizer página não encontrada, por favor tente -te novamente. Estas ligações são ligações quebradas do vosso website. São uh, referências ao vosso website que já, que já não existem. Vocês ou reformularam o vosso website, ou mudaram de domínio, e estas ligações são perdidas. Então, o que esta ferramenta faz é coloca um pequeno script na vossa página de erro e diz ao utilizador que se, no, se o arquivo .pt tem esta página guardada, vai colocar um link na vossa página, que é o caso aqui do site da FCCN, em que diz que, olha, esta página já não existe, mas o arquivo PT guardou esta página e pode aceder através deste link. Ao clicar neste link, é redirecionado para a página preservada. E esta nova ferramenta vai ajudar aos vossos websites a que não tenham ligações quebradas. Assim o utilizador, quando vai ao vosso website, sabe que está a ser bem tratado, sabe que as coisas que não estão no vosso website estão noutro lugar e que não fica frustrado por não encontrar a informação. Outra, outra, outra, outra, outra, outra situação benéfica que é preservar o vosso website é em caso de ataques informáticos. Hoje em dia só se houve nas notícias ataques informáticos, cibersegurança, e em que os, os atacantes, atacam os sites e bloqueiam o seu acesso. E caso isto aconteça em algumas das vossas instituições, vocês podem sempre ir ao, ao arquivo.pt, buscar informações, buscar imagens que tenham sido alvo de ataques, buscar em páginas que tenham sido alvo de ataque. E, e é uma ferramenta bastante útil nestes casos. Caso vocês também não tenham, não tenham, caso vocês tenham websites que já não tenham não tenho sido atualizados há bastante tempo. Não, não abandonem esse domínio. Podem sempre colocar esse domínio no arquivo.pt barra memorial, que é um, uma ferramenta também pública e gratuita, que vocês podem pôr o vosso website, que já não é atualizado, e fica dentro do arquivo.pt, em que vocês simplesmente redirecionam o domínio para o .pt, e este site, esta informação, não será perdida. Este é o caso do MIC, que é a Agência para a Ciência do Conhecimento, que as suas funções transitaram para a FCT e que o domínio mantém-se ainda disponível longe na Google, por exemplo, e que o site redireciona para o arquivo.pt. Por fim, também podem vocês arquivarem o vosso website com as ferramentas que o arquivo.pt disponibiliza. Por exemplo, sempre que vocês estão a navegar no arquivo.pt, e veem que existem conteúdos que não estão bem preservados, vocês podem completar a página, tentar completar a página, em que vocês uh, veem que aqui não há umas im imagens, clicam em menu e depois clicam em completar página. E o que é que o arquivo.pt faz? Vai a outros arquivos da web e vai à internet ver se consegue resgatar estas imagens para serem guardadas no arquivo.pt. Isto, faz com que exista uma curadoria colaborativa entre a comunidade e o Arquivo.pt. Outra ferramenta que nós lançámos uh, este ano é o Safe Page Now, que é Gravo Páginas no Arquivo.pt, em que vocês podem gravar as vossas páginas no momento em que estão a vê-las. Por exemplo, vocês vão ao Arquivo.pt, clicam em Menu e vai aparecer aqui uma opção Gravar Página, que os vai levar para esta página. Depois vocês podem colocar o vosso domínio do vosso website, neste caso eu escolhi o e clicar em gravar. Isto vai-vos levar à página do próprio património cultural e no momento em que vocês estão a vê-la, o arquivo PT está a guardá-la. Depois basta apenas clicar no botão concluir e a gravação fica concluída e salva no arquivo.pt. Fazendo agora aqui um pequeno resumo, do que foi dito aqui neste webinar. Recomendações para evitar problemas de preservação. Primeiro, identifique corretamente a data de publicação, use corretamente o protocolo de exclusão de robôs, use o um endereço para cada conteúdo, mantenha o um endereço ao longo do tempo, utilize formatos adequados para a preservação, publique metadados para enriquecer os seus conteúdos e, por fim, Preserve a informação. Para finalizar, eu queria apenas mostrar algumas ferramentas para avaliar se o vosso website é ou não preservável. Tem, por exemplo, a ferramenta, também é gratuita, que é archiveready.com, em que conseguem ver qual é que é o ranking do vosso website em termos de metadados, da acessibilidade e de outros parâmetros. E como podia como eu já tinha mostrado anteriormente, o site do Diário de Notícias tem um, tem um problema em relação às permissões do protocolo de exclusão de robôs, que vai provocar uma dificuldade na acessibilidade. Por fim, a memória digital é património, a informação publicada é valiosa e nós todos temos a responsabilidade de a preservar. O arquivo PT tem uh, um prémio anual que é, todos os anos uh, lançamos uma, uma nova edição. Neste caso, neste ano, já foi, já aconteceu. E vocês podem ganhar até 10 mil euros, caso, usem uma, caso façam um novo projeto, utilizando como fonte o arquivo.pt. E depois, se ganharem também o prémio é dado pelo presidente Marcelo Rebelo Souza. Sousa. E queria agora concluir com, com este slide. Caso tenham alguma dúvida, podem sempre encontrar contacto connosco com este e-mail, contacto.arquivo.pt Caso tenham dúvidas sobre este webinar, também temos uma página uh, descritiva deste webinar em arquivo.pt e obrigado por assistirem.